E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos estar ensinando como consertar essa pecinha aqui, que é o plafunier do da Palio, ano 2000. Esse modelinho aí que você está vendo. Se eu não estou enganado, ela serve também para o modelinho do Gol, geração 1 ou 2, negócio assim. Mas esse carro aqui especificamente é uma Palio Weekend Adventure, tá? É um modelinho meio que universal, viu? Ele aqui está desmontado, depois eu vou explicar como desmonta na hora que eu for montar ele. E aí aconteceu o seguinte, aí onde você tá vendo aí quebrou as garrinhas que ficam em volta dele. E, e soltou essa pecinha metálica, que é essa pecinha metálica aí que fecha o contato lá na outra, na outra parte do profunier. E faz a lâmpada acender, né? essa garrinha aí que você tá vendo, ó. tô mostrando aí, esse outro lado serve apenas para prender, mas essa garrinha que eu mostrando ali é que quebrou do outro lado, e pra isso eu vou estar tá usando essa cola, né? tem outros fabricantes dessa cola, mas essa aí eu comprei mais barata, mas existe outro modelo, é mais ou menos uma cola igual a Superbond, mas essa parece ser melhor. E uma chavinha de fenda para tirar lá no, no local, né? Porque a vez nem precisa também. Pode ser com a própria mão para tirar ela lá do, do, do painel lá do, do teto do carro. E para colocar também não precisa. Tá certo? Então nós vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou colar ela. E depois vou mostrar vocês já colada. certo? E pessoal, eu já colei, ó. Tá colada. E passei uma fita... Passei uma fitinha bem aqui em volta, em volta dela aqui, tá? Pra ver se ela. pra ela fixar melhor, né? Uma fita dessa durex eu cortei, pode ser da fininha também, né? E passei em volta dela aqui, ó. Tá? Passei aqui por dentro dessa, dessa pecinha aqui, bem aqui, assim atrás, aqui, ó. Tá bom? Pra ver a fitinha aí. Pois é. Agora aí a gente vê se vai segurar. E a única coisa que tá o suporte que sobrou foi uma base dela aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Bem aqui na base aqui, ó. Embaixo dessa peça aqui, ela tem uma uma uma, uma fissurazinha onde ela se encaixou. Mas as presilhas que fica aqui em volta não tem mais, né? Igual essa aqui, ó. Isso aqui tem a presilha, tá vendo? Dá para ver? As duas abazinhas em volta é ela que segura essa peça de metal. Agora eu vou limpar essa peça aqui, E vou prender lá para ver se se vai funcionar. Tá OK? Eu tô fazendo esse tutorial aqui porque normalmente quando as pessoas abrem, ela abre por esse lado aqui, né? Eles explicam que que tira isso aqui, né? Para tirar a lâmpada, tá certo? Até aí tudo bem. Tem gente que troca por lâmpada de LED. Até e tudo bem. Só que o meu problema não era nem a lâmpada, o meu problema era lá dentro que quebrou essa peça que eu tô mostrando para vocês aí, tá certo? E aí, né, nada melhor do que um tutorial para mostrar outras pessoas que tá passando o mesmo sufoco que eu, né? Então é isso aí, pessoal, tá bom? Vou fazer esse tutorialzinho aí para vocês verem como é que a gente vai consertar essa peça aqui, tá? Essa peça aqui, ela fica aqui, ó. Ela é encaixada por duas, duas abazinha também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Aqui, ó. Um aqui e a outra aqui, tá vendo? Pronto, aqui dá pra ver melhor, ó. Um aqui e a outra aqui, tá? Ela tem uma posição. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui fica do lado de cá. É ela que prende, né? E essa outra aqui, esse lado de cá aqui é a que faz ela acender quando você empurra ela para baixo é escrito on quando você aperta ela para o lado assim ó ela fecha contato aqui com essas com essas parte metálica aqui e faz a lâmpada acender tá o conector pessoal eu depois talvez eu até filme o conector é preso aqui tá esse suportezinho aqui ó tá esse suportezinho aqui é que você puxa ele para trás e puxa o conector para cima, tá? Ele é preso aqui com o fiozinho que entra aqui do lado, assim tá bom? Então, esse aí, o meu tutorial, esse tutorial aqui é para mostrar como consertar quando acontecer isso, tá? O meu tava tudo solto lá dentro, eu não perdeu o contato. Você virava para um lado para o outro, ele não acendia. Aí eu percebi que tinha alguma coisa solta dentro, alguma coisa metálica solta dentro dele, que era exatamente essa peça aqui que quebrou, né? Talvez com um o tempo. Se a gente observar, ela tá com as rachaduras aqui em volta nessa parte plástica aqui. Eu vou passar uma, uma cola também pra, pra reforçar. E é isso aí, tá bom pessoal? Então, vamos montar ele, tá? Vou deixar ele do jeito que tava aqui pra vocês verem como é que faz. Isso aqui a gente bota de novo no lugar, tá? A gente tem que forçar um pouquinho para um lado e aqui a gente com a ajuda de uma chave de fenda a gente dá uma, uma aberturazinha aqui ó e encaixa ele a gente vai lá ver se vai funcionar está funcionando tá certo tá preso direitinho nós vamos colocar agora lá no carro. Tá ok? Aqui no carro, pessoal. Tá aqui a peça. Tá vendo? Dá pra ver aí? Então nós vamos prender agora no fio aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse conector aqui, nós vamos prender nele. Tá balançando aqui. Nós vamos prender agora o conector nele. Muito fácil, para aprender não precisa apertar nada, é só empurrar. Você viu que já deu um sinalzinho ali de luz? Viu? Acendeu. Ó. Apagou. Então é isso, pessoal. Aqui fica off. E aqui, nessa posição, é pra quando abrir a porta. Tá? Viu? É isso aí. Então agora nós vamos colocar no lugar, para colocar no lugar, pessoal, a posição é sempre com o fio aqui, onde tá o fio para lá, né, lógico, e nós vamos empurrar ela aqui. Essa minha peça já tá até faltando uma, uma presilha dessa aqui, ó, Tá faltando uma presilha dessa, que é desse lado de cá, tá, já soltou. Para tirar, pessoal, você não mexe desse lado não, é sempre desse lado de cá, tá vendo aqui? Ela tem esse essa aberturazinha aqui é só empurrar para trás que ela ela sai e para colocar nós fazemos o contrário primeiro empurra Entra essa parte de trás aqui conforme vocês estão vendo e vem aqui na frente aqui ó e, e aperta pronto ela já fechou para tirar para tirar é simples é só apertar aqui ó pronto tá vendo? ela já saiu então para apertar para colocar Aperta atrás primeiro, depois vem a parte da frente e empurra. Tá preso, tá certo? Pronto, tá aí. Consertei a peça, certo? Tranquilo, sem nenhum problema. Gostou? Deixa seu joinha aí, se inscreva no, no canal, Compartilhe esse vídeo porque eu acho que não tem no YouTube. Eu procurei muito para ver como troca. Tem como trocar a lâmpada? Eles tiram o soquete aqui e mostram como troca a lâmpada, mas essa parte dessa, dessa peça aqui pra, pra mexer, consertar esse probleminha aqui não tinha, eu acho que só tem esse vídeo aí no momento, tá ok? obrigado aí por, por ter assistido gostou do canal, se inscreva até a próxima aí, valeu, um abraço